Fala galera! Aqui é o Manuel para mais um vídeo. Um visão rápido. É, vou explicar aqui como é que faz a instalação do Windows 11. Uma máquina que não é compatível com o Windows 11. Okay? Conforme requisito da Microsoft. Para exemplificar, vou mostrar minha máquina aqui. Ela roda no Windows 11, certo? Volt. Vou mostrar as configurações certo? Você vai ver aqui que eu estou rodando o um, um Windows 11 Pro Workstation A versão do desenvolvedor foi instalado dia primeiro é, E a build é 21996.1 vocês vê aqui que meu processador é, é É um Core i3 de segunda geração E 8 GB de memória RAM beleza? E é 64 bits Ok estou aqui com a máquina virtual aberta, certo? já preparado para a instalação excluir o idioma, escrevi português do brasil e português, tipo de teclado vai ser português do brasil também na instalar agora, provavelmente a minha máquina não vai pronto com isso você vai escolher é, não possui uma chave de produto né? escolhe a versão do Windows 11 que você quer instalar, no meu caso é a 11 Pro net next pronto aqui provavelmente para você vai aparecer a mensagem de eu se o seu computador não for compatível mensagem de dizendo que o seu computador não é compatível com as configurações imposta pela microsoft certo você vai fazer o seguinte né vai clicar em pressionar a tecla shift clicar no f10 vai abrir o prompt comando o cmd no caso digitar regedit.exe dá um enter vai aparecer os registros do windows você vai até a chave hq local machine, é, até a chave system na chave setup, você vai criar uma nova chave, nova entrada, nova chave. Certo? Vai ser a lab config. E aqui, clica com o botão direito do mouse, new e nova chave. caso OK. Vai digitar lab, com L maiúsculo, config, o C maiúsculo. Certo? Aqui dentro, você vai dar criar duas entradas com o valor 1, certo? Vai ser a Clica o botão direito aqui. Tá? Você clica com o botão direito. New. the word, Value. Certo? Vai informar a nome. BiPass. TPM. Que é por chip tipo TPM. check, E deu um enter. Vai informar o valor. Clicando com dois. Dando dois cliques na chave. informando o valor. 1 um, né? ou então 370. E o número 1 e dá OK, certo? Agora você vai criar a outra, a outra entrada. Botão direito new de word, value e formar o nome de b pes secure boot. É, lembrando que o nome tem que ser conforme eu estou digitando certo? com maiúsculo e minúscula Dá um enter e o valor e dá ok certo com isso você vai fechar o registro do windows fechar o, o cmd e você vai fechar a mensagem de erro que vai dar que vai impedir você instalar e é isso você vai, vai retornar para a tela de instalação clique em instalar agora e seguir conforme o instalação do windows escolhe a versão e next. com isso o Windows vai conseguir passar para a versão para a aplicação de termos, aceitar os termos e você vai conseguir instalar a versão do Windows 11 na sua máquina que não é compatível, ok, aqui para vocês, vocês terem ideia minha máquina não é compatível, vou executar o programa da Microsoft verificar agora, caso eu verifiquei aqui que o meu computador não é compatível, certo? Conforme a, a mesma configuração, com isso você já sabe como é que faz a, a instalação sem ocorrer aquela mensagem, beleza? Até a próxima, tchau tchau!